Ser distraído em situações que exigem a sua atenção e o seu foco certamente fará com que você acabe deixando, em algum momento, passar um detalhe despercebido de seu entendimento. E é exatamente aí onde ocorre todo o problema, que se desenvolverá logo a seguir, pois o seu erro foi não se atentar ao detalhe. Mesmo que você tenha ciência de todo o contexto, deixou passar um ínfimo detalhe fora do seu radar, e esse será o seu erro. Porque existem algumas coisas pequenas, mas que podem fazer toda a diferença, que você julga sem nenhum valor, julga ser irrelevante ou até mesmo não servir a nada, até o momento que aquilo é necessário a você, que essa insignificante, modesta informação pode fazer toda a diferença na situação da qual se encontra. Esse sutil detalhe é o motivo pelo qual você pode ser visto como uma pessoa perspicaz, competente e habilidosa, ou ainda como indivíduo desatento, leviano e negligente. Pois é, o que foi dito é a realidade de muitas pessoas que lidam com extrema pressão diariamente, pois nessa atitude de se atentar aos mínimos detalhes daquilo que se está exercendo, uma hora se fará como seu triunfo ou ainda como seu declínio, pois quando chegar o momento de prestar contas e ajudar a resolver um problema que passou diante de seus olhos ou mesmo nas suas mãos, você não sabendo dessa informação crucial, fará com que se arrependa por isso, podendo ficar até mesmo no prejuízo, pois os piores deslizes são aqueles cometidos quando você não percebe aquilo que passou bem na sua frente. Daí você pode pensar que isso é algo até mesmo humanamente impossível de se exercer e que não existem pessoas capazes de se atentar a isso a todo instante, e você tem toda a razão, de fato, isso não é algo fácil para nenhuma pessoa fazer. Mas a questão é, as que tomam esse tipo de atitude sempre são pessoas que saem à frente e que serão uma hora ou outra beneficiadas por sua capacidade de entender que isso agregará vantagens no ambiente do qual estão e que elas conseguirão passar confiança para todos os indivíduos ao seu redor pelo fato de se atentar a coisas que podem muito bem extinguir diversos problemas. Por exemplo, entre duas pessoas que estão fazendo uma prova, aquela que se atentar em ler com calma e atenção, mesmo tendo estudado menos, terá mais chances de se acertar uma dada questão, em comparação com outro indivíduo, pois ela perceberá, no final do enunciado, a palavra não. E você pode pensar, tá, mas e daí? O que isso tem a ver? Como isso pode fazer com que ela até mesmo acerte algo? Que o outro indivíduo, estando mais bem preparado do que ela, irá errar. A resposta para isso é que tem tudo a ver, pois essa palavra pode mudar todo o raciocínio que você teria para responder uma dada questão objetiva. Pois veja bem, imagine o seguinte enunciado, responda qual questão não é a correta. O indivíduo que não se atentar para o não, responderá pensando que a pergunta está exigindo que ele marque a alternativa certa, enquanto o outro, já se atentando a isso, não cairá em pegadinhas. Enfim, esses erros de atenção em não interpretar da maneira correta, às vezes é culpa de um pensamento muito acelerado ou ainda N fatores que podem ser o motivo disso. Devendo você, em cada situação, ter conhecimento de quais serão os possíveis deslizes que pode vir a cometer nessa ocasião para corrigir suas falhas, por exemplo, nessa mesma situação acima, se a pessoa já tendo ciência, antes de realizar a prova, que tendo estudado muito e se preparado para esse momento, sua mente se encontrará a mil por hora, sendo até mesmo difícil de se acompanhar o que pensa, ela irá se acalmar e realizar a leitura manual. Perceba como esse simples ato já faria toda a diferença para ela nesse momento. Então não subestime o poder que simples ações podem ter na sua vida. Agora imagine que você, no ambiente em que trabalha, principalmente se esta for uma empresa privada, lida com a área administrativa, fazendo parte da contabilidade. E caso deixe de se atentar a uma simples nota fiscal, dentre milhares que passam ali por dia, causará um prejuízo de cerca de 10 mil reais ou mais, dependendo do que deixar de lançar no sistema. Enfim, você sabendo disso, não vai dar o mole de ficar brincando em serviço não é verdade ou mesmo de iniciar o seu turno desatento porque caso cometa um simples erro aquilo faria da sua vida um verdadeiro inferno fazendo com que em poucos dias essa notícia se espalhasse a todos os funcionários ali presentes andando pelo corredor escutando críticas ou mesmo piadinhas e olhares de mau gosto e isso caso erre uma simples vez pois até daria para ser perdoado por assim dizer. De ter que ir no RH. Agora, da segunda em diante, você já seria considerado impreciso, sendo facilmente substituído de seu cargo. Por fim, trate de se atentar aos detalhes isso para que não dê brechas. as vulnerabilidades e ocasiões inoportunas advindas de, de uma cobrança daquilo que você se dispõe a fazer. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma.